Depois dessa batalha cê vai sair com a cara roxa Manda punch e faz assim, mas contra mim te falta força te bater Com certeza eu tô sabendo, cê não faz R.A.P E o Pedro veio da Norte, é pronto pra te bater Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer Não Eu tô forte Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com a sorte Cê vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte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 até do Mu que faço improvisação Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pode te levantar nem 10 anos malhando <risos> Mas assim também, tá ligado nega agora eu mando bem? Só que sem maldade, você não <risos> representa essa cultura Satisfação quadrilha do Pix, mas faltou o jogo de cintura <risos>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 Você sabe que eu pego em eu prefiro ficar o Celsiza é de São Paulo. Aí você entendeu que eu tô na frente, o diabo é branco e homofobe que. Rima bola, Spike, fala 3G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 É nóis, falou rima solгадa aqui.